está na frente Renan Calheiros diz que eu não dou bom exemplo por questão da pandemia Renan Calheiros, siga o meu exemplo, seja honesto faça o que eu faço no meio do povo não tem colhão para isso